Quanto à questão da resolutividade Sobre essa, a solução né? Melhor dizendo Quanto a essa questão da representação Entre o candidato Entre o eleitor E a quem ele votou Como o Guga falou, que essa distância está muito grande Isso aí está é, enorme, é um abismo que, que nós temos Porque a vontade realmente dos indivíduos Dos particulares Para com o representado, ela não está havendo Porque apenas nossa política Está se resumindo a um voto e depois as decisões que aquele político toma, toma decisões autônomas, mas sem consultar aqueles que o colocaram ali. Então não está havendo uma democracia. O que nós estamos vendo é uma falsa, uma falsa é, democracia, e misturado com um discurso totalmente demagógico, de que você, como cidadão, participa, quando na realidade você não participa. Você apenas elege aqueles que vai lhe comandar. Então isso não está longe de um sistema é democrático. Quanto à culpa de quem cabe a isso aí, se é uma sociedade ou é um governo corrupto, eu vejo que está um sistema corrupto que dentro desse sistema está englobado. Tanto uma sociedade como englobado também um político. Não estou colocando o um político como vítima, mas também, também uma sociedade omissa não é vítima. Também não. Então, eu vejo que o, o que está emanando da própria sociedade é uma corrupção também. Então, se você elege corrupto, é porque isso já é uma imagem de uma sociedade que está corrompida e está doente.